meninas aí cólicas menstruais pegando o pé desta forma aqui ó bem assim ó então entre o calcanhar e o tornozelo no meio do lado de fora entre o tornozelo aqui e o calcanhar no meio tá? então o pé tá de frente aqui o lado de fora tá? lado de fora é o útero útero, lado de dentro ovário, área reprodutora Lado de fora, útero, útero, opa, lado de dentro, ovário. E toda a área que você vai trabalhando aqui, ó, vai envolvendo as trompas e toda a parte da parte reprodutora e também da parte da sexualidade, tá bem? Então, é, tudo que envolve a parte reprodutora, ciclo menstrual, a parte da sexualidade, a parte de libido, para homem, para mulher, a gente trabalha nessa região. Em Falando de homem, aqui do lado de fora é próstata. Do lado de dentro aqui são os testículos. De novo, próstata, testículo. E também toda a região aqui, região da parte reprodutora, da parte da sexualidade, melhorar a libido, quem está aí com o libido baixo, quer dar uma melhorada, trabalha bastante aqui, até chegar aqui nesse ponto aqui.